Bom dia, bom dia, galerinha! Vamos pra cá pro trampo! Rapaz, Salvador, esses dias? Esses dias não, né? Já deve ter. Que? Dois meses! Tem chovido bastante! E a merda, né? Salvador não aguenta chuva! Que alaga! Sistema de. O neamento não aguenta o um volume alto de, de chuva e aí realmente entra água. Aqui hoje de manhã cai uma chuvinha, um negócio leve, tranquilo, dá para dá ficar tranquilo sem maiores preocupações. E aí, novidades? Pô, eu tenho uma pra vocês, eu comecei a andar, quem sabe, se eu conseguir manter um bom ritmo, daqui pra frente, começar a correr também. Andando aí de manhã, subiu um, sub... apareceu um, um, um espaço fazer isso né que antes não conseguia porque trabalhava pela manhã chegava à noite e aí a noite não tinha motivação para fazer isso e assim eu... a, a noite é, é, é complicado porque nem sempre eu chegava no horário bom às vezes chega um pouco mais cedo às vezes um pouco mais tarde e a minha cultura é de quando eu chegar à noite ler alguma coisa, estudar tudo mais, não era de praticar exercício, somente quando eu tinha regularidade aí fazia isso com o Muay mas agora eu estou pegando serviço 10 da manhã 10, 10 e 7, então, tô no horário estou pegando 10 da manhã saindo 8 horas da noite É, vou dar um pouquinho mais cedo. Vou caminhar aí de bobeira. Como que não quer nada, sem rumo. Vou ali e volto. Vou com os hábitos, por que não? Aí, primeiro dia eu comecei no um sábado, né? Aí andei 8 quilômetros Porra, andei demais, né? Vai que tá começando o primeiro dia, 8km, tá tá bom até demais. Mas no segundo dia já andei 10 É claro que isso trouxe resultados, claro que trouxe. Fiquei parecendo que tinha tomado uma surra de, de, de cipó pelas pernas, não aguentava nem andar direito. Aí, voltou o período de chuva aqui na cidade deu tempo hoje chiou, eu ué, vou, vou caminhar de novamente mas agora eu vou andar um pouquinho medo porque o bicho pega eu quero eu quero minhas pernas ainda o resto do dia como foi um sábado e um domingo né e eu tava de ficar em casa ah, foda-se vou pisar na jaca vou caminhar pela jaca mas agora É realmente, tá? Peraí, eu. A gente não. Nós três aqui não tá cabendo nesse lugar. Mata essa chuva aqui. Não, cara, vamos sair desse cara. Como é que tá aqui a minha esquerda? Tem uma cross limpando a câmera do Dora aqui, porque teve um, um vídeo recente que ficou tipo, uma gotinha na tela, que porra aquilo me deu uma agonia, vai tirar aí, porra, é vídeo, vai é que você tira, você não tira, chatão, sim, pela caminhada, aí pronto, vou, vou tentar manter um ritmo assim de 5km diários, nem muito, nem pouco, e aí quando... Essa, essa distância ficar bastante confortável pretendo já dar uns trotes bora, eu comecei hoje, né? já dei dois trotes hoje agora é ah, porra, tô ansioso pra caralho porra só voltei a morrer <risos> rapaz, porra, velho fora de forma, muito fora de forma Na época do Muay Thai, eu fiquei um tempão, um tempão mesmo, sem, sem caminhar, sem correr, nem nada. Só treinando o, o Muay Thai mesmo. Porra de correr morrendo mesmo, mas corri 7km. Agora, acho que eu não corri um. porra, velho. Eu morri e não me enterraram. Não é só, só pode ser isso, não é possível. Meu porra. Eu tô fudido, velho. Eu tô muito fudido, velho. Ah, eu tô na merda. Tudo bem, vamos, vamos, vamos trabalhar nisso. Vamos. Devagarzinho, pá. Pegar o ritmo. Vai melhorar, você vai ver. Deixa eu melhorar, eu melhorar. Vai melhorar, vai melhorar. A gente vai fazer um vídeo correndo correndo. Correndo de corrida mesmo. Não é corrida de moto, não. Só não vai ser tão, tão emocionante, né? Que nem aqui né? Você pá pá, passa num, passa no outro pá pá. Chuap, chuap, chuap. É chato, quer dizer, é, não sei né? Correr, pode ser. E aí velho, tá, tá, tá embolado aqui velho, esse negócio. Aqui é bem esse cara. Vou levantar a viseira aqui. A gente começa a dar swingada aqui mais. mais ágil. Agora que a gente tirou o protetor de mão, quer dizer, o protetor de, de manete. A moto está menos larga. tá melhor para a gente fazer nossas peripécias. Não foi ontem, eu estava vendo o vídeo com a Nect aquele vídeo eu tava. Tava inspirado. Porra foi aquela, velho? Porra, tava.. No veneno. Cortando a tudo e a todos. Se quiserem ver, procurem lá. Não façam esse caso, viu? Falando e não faça isso em casa, pessoal, quero deixar uma coisa bem, bem clara para vocês: é o seguinte, a maneira como piloto não recomendo para ninguém. Eu acho que eu já falei isso várias vezes aqui e vou, vou tocar nessa tecla de novo: mexer de pilotagem, não é recomendada. Não sei que entrou neutro, não entrou não. Ficou na primeira. É tá isso aí. Estilo de pilotagem não é recomendada não venha fazer igual, não sou exemplo. Pelo amor de Deus. que acompanha o canal já há algum tempo sabe disso. Eu ando errado. Salvei. dá certo. É bom, mas foi Etário que Salvador aqui não, não deixa a gente andar certo, né? Tá maluquice. Opa, vamos lá. Um recado dado, né? Não mordeiguam a mim e eu não sou exemplo. no canal finalzinho do nosso percurso, nosso novo percurso, e é isso aí galerinha, um abraço pra vocês, vamos cá, quem gostou do vídeo dá joinha, quem gostou do canal, ou quer conhecer, vê aí os vídeos relacionados. Tem mais coisa nossa aí. Falou, valeu.